No netbook do aluno, a sua barra de ferramentas é um pouco diferente do professor. Ele pode acessar os arquivos, onde ele vai ver todos os arquivos recebidos, vai poder acessá-los a qualquer momento. Vai ver os arquivos enviados, ele pode também fazer alguma resolução de exercício e enviar para o professor. Vai ter a opção de bate-papo, vai ter a opção de link, se o professor enviar algum link por aqui que ele vai receber, e a opção de trabalhos. Então, vamos simular o aluno enviando algum trabalho professor. Então, o aluno pode abrir, por exemplo, um editor de texto, digitar a sua resposta. Nós sugerimos que o aluno salve no público local e, dentro dessa pasta, salve com o seu nome. O aluno pode, então, salvar o seu trabalho e no seu, na sua opção de trabalhos recebidos, aí tem a aba trabalhos enviados. Clica nesse ícone que tem a folhinha em branca, aí ele digita seu nome, pode anexar o trabalho que ele fez, que ele deixou salvo. Na pasta público local e envia o seu professor. No, na sua ferramenta Blue Lab, o aluno vai perceber que o, quando aconteceu o envio. Esse, esse vizinho verde é que o envio foi concluído com sucesso. No do professor, Vai aparecer aqui embaixo um sinalzinho branco com um Vzinho verde. É sinal que algum aluno enviou o trabalho para o professor. E aí o professor pode acessar esse trabalho que o aluno produziu. O professor pode então imprimir. Ou pode salvar num pendrive, ou pode corrigir naquele momento mesmo. Em caso de dúvidas, entre em contato com o assessor do seu núcleo.